Identificando os ciclos da bolsa Algumas pessoas acreditam que a economia funciona em ciclos Onde temos um período de expansão econômica que culmina em um boom Onde existe um excesso de otimismo e confiança tanto de empresas como pessoas Seguida por uma recessão e finalmente uma depressão Onde atingimos o fundo do poço Se observarmos o gráfico do Ibovespa em dólar desde a década de 60 até hoje Podemos identificar várias vezes esse ciclo se repetindo com os ciclos de crescimento variando de 3 a 6 anos e chegando a ganhos de mais de 3 mil por cento e os ciclos de declínio variando de 5 a 12 anos com perdas de até 90% teoricamente o último fundo do poço que vivemos aconteceu em janeiro de 2016 de lá pra cá, Dilma foi afastada, a intervenção do governo nas estatais não acabou, mas diminuiu um pouco, após dois anos de queda, o PIB no Brasil em 2017 voltou a subir e parece que em 2018 vai subir mais um pouquinho, a inflação saiu da casa dos dois dígitos e está em torno dos 4% ao ano, a taxa básica de juros a Selic está na sua mínima histórica e o preço das principais commodities internacionais, como o petróleo, voltaram a subir em relação aos últimos anos. Portanto, tudo indica que estamos em um novo ciclo de expansão econômica. Ou seja, um novo ciclo favorável às ações na Bovespa. E se você é daqueles investidores que pensa em mais longo prazo, ou seja, que está pensando em investimentos para mais de 5 ou 6 anos, pode ser que agora seja um bom momento para se investir em ações ou até mesmo em fundos de investimento de renda variável. Mas é sempre bom lembrar que estamos em um período de eleições e muitas turbulências ainda podem acontecer nos próximos meses. Então, se você for realmente entrar nesse mercado, diversifique seus investimentos e não se esqueça de conferir aquele vídeo exclusivo onde eu falo um pouco sobre Stop Loss. Assim, caso aconteça alguma queda repentina na bolsa, você conseguirá garantir os seus lucros ou, na pior das hipóteses, reduzir seu prejuízo. O link para esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se quiserem que eu fale um pouco mais sobre as melhores formas para se identificar se estamos no ápice ou no fundo do poço desses ciclos, ou seja, se as ações estão caras ou baratas, deixem seus comentários aqui embaixo. Fui!